Heee <risos> hey, detetivezinegas, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje gente eu tô aqui pra né Ai que que eu fiz E hoje gente eu tô aqui pra É jogar Roblox ao vivo é hoje de manhã, hoje meu Deus, eu tava testando E como um, é, é testando se o PC aguenta fazer live com Roblox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 Esses aqui são os jogos que eu, que eu já joguei, que eu já fiz vídeo, só o o Mud Mystery que todo mundo já sabe. Minumaxy Action break também, que, né? E o. esses três jogos aqui todo mundo já sabe que eu. jogo. Então vamos começar aqui. Eu quero jogar. eu quero jogar história. É, saiu o 4, saiu o jQuery 2, é, tá muito legal, já experimentei o jogo.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 Tipo eu tô preso aqui ó gente eu já fiquei preso assim também Deu falta de sepotar eu vou dar um iniciar aqui né, porque senão a gente vai conseguir sair hoje eu vou dar um favorito aqui todos os jogos que eu jogo eu dou um favorito que e sim né? Oi gato cheque tudo bom? tô jogando Roblox eu cansei de Clube Penguin só live de Clube Penguin não dá não eu espero que não file de out a novo deixa eu mudar minha câmera aqui ou não a tela não a câmera Muda dá a câmera pra baixo ok gente pra dar pra ler o chat. Vamos começar nosso jogo. Bem-vindo, estudante. Seu é primeiro dia de, é, do bagulho aí. Meu nome é, é senhorita Karen. É, há um bocado de, um bocado de brinquedo e de atividades que é através da escola e na sua sala. Você estudará aqui breve. Boa sorte e lembre de não quebrar qualquer regra da escola. É... Isso é muito import importante para o seu primeiro dia de aula Isso é o início do seu futuro é, Vai adiante e explore Então vamos por aqui Isso aqui é o pátio pátio da escola de funcionamento É normal gente, tudo tem isso Eu vou ter que ler o um chat por aqui ó. Não, eu não estou vendo a Xuxa como assim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 Mr. Bean, como assim Mr. Bing gato é, tá, tá travando gente estiver travando Ah aparece uma mensagem aqui É fantástico Bem-vindo a nossa primeira dia de aula no ensino médio Eu espero que nós provavelhamos você o melhor agora nós estamos pronto para aprender a senhora Itacali, por favor, relate o piquenique, o Inspetor de não, de professores. Não, de diretor, precisa. Ah, eu estarei aqui, estudante. Gente, um moleque fala muito rápido em inglês, eu Vou ler mais um. Palhaçada é essa aqui, menina? A menina tá rolando com a cadeira aqui. A professora saiu. Bora abrir aqui as coisas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 ainda não dá pra abrir Ah, dá pra abrir mas não dá pra entrar é preto vazio escura é o que eu vou eu sentar de novo só eu falando mais perto da sala oi cj sorridente tudo bom como é que você tá professora sofre de calvície de câncer mesmo Gente, eu tô brincando Meu Deus vamos -me dizer o professor quem abriu o respirador quem, Qual é o respirador? Ah, respirador é, Diga, professor Vou dizer Não, mantenha o segredo Não, diga o professor, mantenha o segredo aí ah, eu não quero ser X9 Será que fui eu? Ah, fui eu! Eu, eu me entreguei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 A pessoa buga assim. Tá, a gente tem que ir pra cantina, refeitório. A menina até agora gostou da cadeira, né? Vou abrir, tem mais um donut, tias. Uma rosca. Mais uma bandagem. Curativo. É, minha filha, você fica brincando com a cadeira rolante e não quer abrir os armários. Eu vou abrir tudo. Os azul não pode abrir.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 mas, pra que a gente vai querer entrar na cantina, na cantina, tipo? Ah, tem mais coisa pra. Deixa eu ver o que o povo tá falando. Qual é o mapa? O mapa é. Não lembro. Vê, é, pesquisa Februar em 2011 aí, vê o que eu tô jogando, aí, Todo mundo já. É... É de Tip Z. Gente, tem um segundo andar. Entreguei. Ah, sim, a Maria então não tem nada de importante aqui. Ah, tem lá a diretoria principal. Tem que explorar a escola. Ui! Para que classe se dando ir vai para a sala de ciência, vai para a sala de história. Para a sala de história. Não, de ciência, de história. A ah, gente eu não me, me desceu, eu me entreguei. É, deixa eu começar com essa... Não sei quem é essa aqui Vá para a aula, não vou Será que eu morro? Eu não... Meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui, gente? Gente, olha isso! Está todo mundo se bugando Não vou, não quero ir Ah, tem mais armário ali Eu queria vir aqui no principal Pera, que, que, que, que, que Tem alguma coisa aqui ah, ele tá até lá da tá posto, ainda bem, né? Ah, tem uma chave vermelha. Eu peguei, né? Porque eu sou o único a viver nesse jogo. É, deixa eu ver o que é que tem. Aqui. Hoje vamos aprender sobre biologia, tá? É, estamos na sala de ciência, vamos aprender sobre biologia, com certeza, né? É. Qual... É, não tem mais mensagem de ninguém. Eu fui ver as mensagens, não tem. É, deixa eu ver, gente. Então, tipo assim. Sim, não tem nada, não pode abrir. Aí do nada eu começo, é? Zumbi, zumbi é, tem sido. Signet around the Stay with Dory and Dure, not approximate infector Zumbi, eu sabia disso, eu sabia de nada, filha, Você tá aqui. Falando que você tem cabelo. Nós precisamos defender a escola Meu Deus, por que tá todo mundo com cadeira? Eu também queria... Oh, tô bugado aqui Eu também queria sentar numa uma cadeira Ah, eu sentei Não, mas na cadeira rolante aqui, oh A gente tem que defender Pegue arma no armário de sofrimentos Vou pegar... Ok, gente, eu Com a máscara aqui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 porque tá com o nome de morcego, gente. O bastão de vocês também estão com o nome de morcego. tiveram era botar bastão de beijo. O que eles gente tem que fazer? Pikmin, pegar o é, a talba e colocar na janela. Ah, aqui já colocou. Mas falta o tanto de janela que tem, não é? As árboles são na frente da escola Não na frente, a gente tá num, num pátio Essa aqui é o pátio, gente É o pátio O de lá é o... gente, a Gente, eu nem desculpa a nossa tarca Nosso Cara, o que a é gente que que faz, né? A gente tem que preencher, isso aqui tem o um que aqui? Com certeza, Robux <risos> Bloco escola que eu queria ver mesmo. Ah, aqui a, diretor. a diretora tá parada, gente. Todo mundo sumiu. Tem um que isso, velho? Ah, 60 robux. Uma cadeira com foguete. A professora a diretora tá parada. preciso encontrar uma carta. E olha lá a bicha lá paradona. Não dá nem para quebrar, né? Entra, eu a encher essa mulher de porrada aí. Deixava ela careca. E dava o cabelo pra outra professora. Afim. Joga high-prime é igual esse, mais legal. Você tá em que mapa? Eu tô num trip. Ai gente, eu tô num trip. Pesquisa a Fabra em e, e, e, e vê. Eu tô num ver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 vá para o banheiro vá para a casa de banheiro meu deus a menina tá até agora eu tô deslizando vou dar uma cagada aqui gente tô cagando gente a minha falta de respeito quem ficou lá fora morreu tipo quem ficou não entrou no banheiro morreu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 Estão escutando o barulho do jogo? Alguém me diz, por favor. Eu não estava escutando. Meu Deus, meu Deus, menina, a gente vai... Ai, no um... Brapelão, pegue. Vai, vai. Vai, só vem. Manda aquele ralho. Aquele laser. Ué, tá atordoado, amigo. Vai daí, Shanaína. Shanaína se mexe.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 Um me o kit médico se cura um mês depois. Ó, tá até bonito tá em português. Ah, bem, vocês o final, minúsculo. É o final pequeno, gente. Um de quatro finais incluído.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 se me adicionar minha conta no Roblox é essa não sei o que eu disse mas eu disse vou fazer assim vou jogar iPremi4 porque eu tô ansioso para jogar o iPremi4 eu gostei do jogo eu gostei gente deixa eu você receber sua solicitação acho que não né acho que ninguém vai jogar me chama pouco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 o Lucas, você me segue que eu tô entrando no. no iPhone. iPhone 4. Só não vale morrer. É. tá, assist, tá assistindo. ver. ver que eu. me segue. Ah, ele nem precisa o que eu tô falando, meu Deus.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 Eu procurei um rádio pra colocar uma música no jogo e deixar todo mundo esperto. Entra no jogo aqui, gente. É, na outra live eu posso jogar esse jogo que vocês estão pedindo.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 Ah, é Febraim 2011. É, você sabe como é que se Febraim, aí você coloca 2011 no final. Febraim 2011. Ponto, é fácil. Sim, Pedro Lucas, eu acho que... eu não, não sei, não lembro. Aí, o Pinguim Lucas entrou.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 Eu tô aqui, Drentor. Ah, tá aqui, bugadão, mas tá aqui. Que charme é esse, hein, Piú Lucas? Tô esperando o nosso outro. Nosso outro membro ali entrar. Eu já aceitei seu pedido de amizade. Pedro Lucas tá comendo miojo bebendo refrigerante assistindo essa live, como se disse, né, Na. Disse a NP sou Miojo de refri e falo isso com. Com os outros, eu acho que é isso. Gente, coitado do Zanzinho, né, gente? Meu Deus. É a tia dele faleceu, né? Diz. Diz a Mari. Como é que é? Como é o nome? A Marisa. A Marisa disse que.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 se atrasou um pouco como assim você não tá aqui no pior... se o eu... tá vamos começar vamos a gente vai trocar de jogo daqui a pouco ele entra deixem eu relembrar nós estamos voando para Rohamas. Ramos, é fique aqui embaixo tô dormindo eu tô na, tô na rosa eu amo rosa gente poxa Colo... me colocaram no quarto certo eu gostei demais, eu gostei demais. Cadê o Pinguim Lucas? Ah, ele nem tá aqui, nem. Né? Coitado, velho. Tem um pato na privada, gente. Ah, eu posso... Eu ganhei um emblema porque tá um prato, um pato da privada. Olha aqui, já tem um emblema ó, pro nosso amigo. Uhum. O nosso amigo, como é que é o nome? Picção. O Pinguim Game, é tanto pinguim.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 o Ping game... caiu? Gente, como assim caiu? Se caiu, manda um oi O Ping game e o pinguim lucas tem parecido parecido podemos...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 no do flash gente, acho que não precisa nem clicar Ou dormi é dormir Caiu pro gato cheque mas não caiu para ninguém, louco Gato check, não ver essa internet é, A internet aqui tá, também é ruim, mas eu deixo pra fazer live como todo mundo que tava fora de casa Porque ainda não trava tudo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 Um é pizzão pizza, ah é pizzão Um Um preferente Como assim? O meu hambúrguer não come, olha o meu hambúrguer, tá contaminado, gente e Todo mundo tá limpo, cheiroso, olha o meu hambúrguer Eu não posso comer isso não Tá contaminado, eu não vou comer isso aqui não, gente Deixa eu dar só uma mordida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 Ah, era almoço. o moço. O Pitsom comeu! Eu não tô me. Nada, não, não comeu, não. Eu tenho uma péssima ideia sobre isso. Eu sei que ele tinha comido. Aí ele ia... Aí tá envenenado o hambúrguer. Ele iria morrer. Quase que eu fico chocado. Quebraim, vamos criar um grupo no Roblox e criar roupa no canal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 Gente é muito bugado velho. Ai que, que é difícil. Ai, ai. Meu Deus. Eu, eu colidi na parede ali velho. Mas eu gostei desse esquema, Esse Foi muito bom que ele isso. então gente já quem, quem começa a criar o grupo lá eu eu que tenho que criar o grupo gente morreu quase de todo mundo só tem mais quatro o pingüim não morre viu não morre e o, o outro saiu não saiu só tem essa menina aqui que, que tá com a roupa dele tremilda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 Ok, dedo oh, Ó gente, ele é tanto a cadeira game, velho, meu Deus Só que que a gente tem que fazer? Esse hambúrguer aqui Vai ficar comigo até eu morrer O que, que a gente tem que fazer? Não, hambúrguer não é, Bem-vindo, por favor, solte sua bagagem primeiro, por um bilhete Aqui a gente tem que colocar nossa bagagem primeiro Pronto, e depois buscar o bilhete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 Ah, bugou, bugo, bugo, bugo! Eu vou morrer, vou morrer! Vai pinguim! Ai, eu vou morrer, eu vou comer um hambúrguer que vai me morrer logo! Tá ah, o que tá acontecendo? Vamos subir aqui! Vem, sobe! Ah, aqui tem uma ventilação Vamos deixar o velho para trás, gente O velho rico Pra ter esse tanto de filho Olha, nós encontramos Uma ventilação aberta Deixamos o velho pra trás Olha lá o velho Se virando, gente O velho tá, tá virando Onde está o pai? O pai tá virando um monstro. A do céu, meu pai do céu, esqueleto com botox. Para criar um grupo e precisa sem orgulho. o o Pinguim Game pode, pode comprar para nós, né? O Pinguim Game, você quer criar nosso grupo. Pai, tem que sair daqui.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 É, eu tenho tentado. Tá, você tá dizendo que tenho tentado parar isso. Nós somos apenas um que um desejado. Nós temos que encontrar e destruir o um esqueleto antes de, de, de consumir a energia ruim. É, nós precisamos fazer isso pelo nosso pai. Não sei é, que pai é esse, que a gente fica com o pai, e não com a mãe. Mas tudo bem. Então vamos seguir ele Por enquanto tranquilo esse jogo tô tão tranquilo que eu já perdi mais de 50% da vida Esse caminho é A, a estrelha está ali esperando e já caiu gente Só foi a chegar que caiu Gente, que vergonha, cara, ah, levantou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 criar o grupo no Roblox para fazer as coisas do canal mas não dá então não esquece então esquece gente se grupo se não dá para fazer eu não tenho orgulho, eu nunca tive Roblox e é ele tá falando um bocado de coisa eu vou pegar meu mossego aqui você quer seguir quem general Poncho ou Ronald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 ah é bem fácil é bem fácil Ah gente eu não lembro tá eu olhar o general post tá aqui ele trouxe o corretor né esse aqui é um tipo de ritual né o que isso isso parece como um altar um mal alguém deve ter subornado o esqueleto esse grifo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 Porque eu acho que você. Na hora que eu vou ler eles, é são. Oh, meu Deus. Vai, pega a vai Ai, gente, para de conversar, gente. Vocês conversam demais. Hum, pelo amor de Deus. Não é muito bom. Não, o povo bate o diálogo aí. Ai. ai! Calma, calma, calma. Ai, ai, ai, ai, ai. Não tem tempo, de...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 Tá não morrendo não tá vivo pela misericórdia de Deus ainda. Aí, tem uma bundinha, não sei o que eu faço. Eu tacava no cu essa espada. Pix, desculpa. Ah, tem que fazer isso, isso, isso. Calma, calma, calma. Tá, tem que fazer isso. Entendi, entendi. Agora se eu sobreviver, né?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 Agora, tá gente. Não vai fazer isso não, né? Não, não, não, não, não! Não! Não! Ah! Chocado! Vou ficar atrás da pedra! Ah não, não vai fazer isso não, né? Ah não! <risos> morreu, velho, Morreu!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 Tá acontecendo, velho O cara tá afogando, olha lá Que é isso, gente? Eu tô com... Que que é isso, velho? Eu vou morrer Quer ver como eu vou morrer? Gente, eu não acredito que eu consegui, velho Nós fizemos isso Você não fez nada Você não fez nada Nem aqui se apareceu Ficou parado lá Palhaçada Ué, o Ronaldo tá de volta? Que é isso, gente? Sacar tá a espadada nesse punho não fez nada A Pilot Kelly Ronald Trump Meu Deus, o Donald Trump o Gente, é assim o final? É sério que acaba assim? Eu não acredito que eu consegui com 5 vídeos a gente Gente, vai entrar pra história essa live? Não. Não, como? não? Olha isso, velho. Fica de vida. Não. É, já escolhe o próximo jogo mais um jogo. Não, gente. Não, eu, eu, não, eu não tô acreditando, velho. Ah, o outro agora é Tá invisível ainda o, o Jego. Tá todo mundo dançando. Que isso, gente? O cara tava falando. Né? Mãe. Espere, que ela é, é nossa mãe. Nossa, não, filho. Eu mesmo me chamando de filha, né? Mas tudo bem. A gente deve ser tudo adotado